Graça e paz! Estamos no 22 segundo dia da campanha. Liderar é preciso. Mas há um jeito especial de liderar no reino de Deus. Leia Deuteronômio capítulo 16, verso 18. nomeem juízes e oficiais para cada uma das tribos em todas as cidades, para que eles julguem o povo com justiça. Haviam algumas recomendações para os líderes. Eles deviam ser imparciais e não aceitar suborno. Deviam ter cuidado quanto à ambição pessoal, e nunca deviam sentir-se superiores aos demais. Esses princípios não mudaram no Novo Testamento. Hoje os líderes precisam ter os mesmos valores na mente e no coração. A liderança é aprovada pelo serviço. Os líderes cristãos devem ser exemplos para todo o povo. Devem ser os primeiros na iniciativa. E devem ser os últimos a serem servidos. O padrão moral é elevado e exige transparência e integridade. Os líderes devem obedecer ao Senhor. Quando ocorre uma quebra de confiança, o desastre é visível e vergonhoso. Que o Senhor abençoe os líderes que Ele tem levantado. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, que privilégio é servir liderando o seu povo. É preciso reconhecer que sem a sua ajuda nós nada podemos fazer. Obrigado porque o Senhor usa as nossas vidas apesar das nossas limitações. Nós precisamos ser sensíveis às necessidades do povo de Deus, ser unidos para aprender com os outros e dependentes do Espírito Santo em todo o tempo. Ajuda-nos a não pôr tropeço na vida do outro e cura o nosso coração da necessidade de aplauso. Nosso trabalho não é vão no Senhor, que sempre recompensa aqueles que labutam na sua obra. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade e bênçãos. Que o teu povo seja abençoado pelo ministério dos seus líderes, em nome de Jesus. Amém